Sou Lucas Goulart da Silva, coordenador de Finanças do Instituto Federal Sul de Minas. Vou te mostrar como utilizar alguns dos recursos do painel da administração. É rápido e fácil. Acompanhe. No site do IEF Sul de Minas, você deve acessar a página da Pró-Reitoria de Administração e, em seguida, clicar no painel da Proad. Lembrando que você só conseguirá visualizá-lo se estiver logado com o e-mail do IEF Sul de Minas. Essa é a página inicial do painel da administração. Ela está dividida em receitas e despesas. Vamos entrar em cada um dos itens para mostrar os dados que são apresentados no painel. Para navegar pelo painel, basta clicar nas setas que estão no rodapé da página. Nessa primeira página, podemos analisar a evolução da matriz orçamentária do IEF Sul de Minas, de 2013 até 2020. Essa primeira página possui duas telas. Na segunda tela, podemos analisar a evolução da matriz orçamentária dividida por campos ou por composição da matriz. Nós podemos analisar a matriz orçamentária de 2019, tanto pela composição de modalidade de ensino, quanto a composição por tipo de curso. Nesse slide podemos analisar a arrecadação de receita própria por unidade e por natureza de receita. Lembrando que receita própria são as receitas arrecadadas através de venda de produtos industrializados pelas cooperativas, taxas de biblioteca, entre outros. E, ainda dentro de receitas, podemos analisar quanto o Instituto arrecadou via TED nos últimos anos. TED é o instrumento por meio do qual a instituição recebe o orçamento extra-LOA para a execução de um objeto específico, como uma obra ou a compra de equipamentos, aqui começa a parte das despesas. Podemos analisar a execução de despesas tanto por unidade quanto por natureza de despesa. Por exemplo, gasto com bolsas de estudos, obras em andamentos ou limpeza e conservação. Esses são os dados anuais. Também podemos acessar os dados mensais através dessa seta. Em seguida, podemos analisar a execução de restos a pagar entre os anos de 2011 e 2019. Essa análise pode ser feita por categoria de restos a pagar, por unidade ou por natureza de despesa. Restos a pagar são despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas, até 31 de dezembro do atual exercício. E, por último, podemos analisar a relação entre as despesas empenhadas e despesas liquidadas no ano de 2019, tanto de RAP quanto de exercício. Agora vou demonstrar algumas operações possíveis. Vamos voltar na página referente à execução de despesas. Dentro de cada slide, existem algumas funcionalidades que permitem você filtrar melhor seus dados. Por exemplo, unidade, a natureza de despesa e a natureza de despesa detalhada. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu queira saber quanto a reitoria gastou nos últimos anos com energia elétrica. Basta selecionar a reitoria. A natureza de, des de despesa referente à energia elétrica, que seria outros serviços. E, no filtro de despesa detalhada, é só selecionar o serviço de energia elétrica. Esse é o gasto de energia elétrica da reitoria ao longo dos últimos anos. Se você quiser comparar os gastos da Reitoria com alguma outra unidade, basta selecionar no filtro. Aqui, podemos analisar os gastos com energia elétrica do campus Pouso Alegre em amarela e o da Reitoria em verde. Do lado direito, temos o total do gasto das duas unidades ao longo do tempo. Essa foi uma análise anual dos dados. Se você quiser fazer uma análise mensal, Basta clicar na seta no rodapé do slide e acessar o slide referente aos dados mensais. Aqui temos o gráfico em formato de barras. Ele traz o gasto de todas as unidades ao longo dos meses de 2019. Para fazermos a mesma análise que fizemos no slide passado, basta filtrar as informações da mesma forma. Seleciono a reitoria. Vamos selecionar o campus Pousa Alegre. Selecionar a natureza de despesa específica referente a outros serviços. E selecionar a natureza de despesa detalhada referente à energia elétrica. Nesse último campo, podemos selecionar o período que queremos analisar. Nesse caso, vou analisar os meses de junho e julho de 2019. Pronto! Aqui você conseguiu filtrar as informações com gastos de energia elétrica nos períodos de junho a julho de 2019, do campus Pouso Alegre e da Reitoria. Caso ainda tenha alguma dificuldade, procure a Pró-Reitoria de Administração pelo e-mail faleproade.efsudminas.edu.br. Estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas.